Nova decisão do STF dificulta a recuperação da propriedade por parte daqueles que tiveram seu imóvel invadido. Publicou Capitalista.com.br por Bruna Machado. Proprietários que tiveram seus imóveis urbanos ou rurais invadidos se preocupam com a nova decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, preocupa proprietários de imóveis rurais e urbanos. A decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Durante a pandemia, em março de 2020, os juízes que estavam responsáveis por processos de posse e despejo foram orientados pelo Conselho Nacional de Justiça o CNJ para não prejudicar famílias durante a pandemia. Essa decisão foi tomada em um momento específico em que a situação era considerada emergencial e necessária. Quando 2021 se iniciou, logo no mês de abril, o ministro orientou que não fosse dada continuidade a atos de despejo, remoção ou reintegração de posse, no caso de famílias que estavam ocupando espaços e propriedades, fossem essas urbanas ou rurais. A medida durou por seis meses. Quando a medida chegou ao fim, em outubro de 2021, foi aprovada uma lei que estabeleceu a continuidade da suspensão no que se diz respeito a imóveis urbanos. No último mês de 2022, o ministro estendeu a suspensão a imóveis rurais também, o que foi considerado um vício dentro da lei. As advogadas Priscila Rocha, e Olímpia de Paula, em um artigo publicado no portal Compre Rural, explicaram que, abre aspas, no fim de 2021, o ministro prorrogou a proibição de despejo até 31 de março de 2022, depois, em uma terceira decisão, deu prazo até 30 de junho e, por fim, estendeu a proibição até 31 de outubro de 2022. Optando por uma nova medida proletária e trazendo uma regra de transição, fecha aspas, explicaram as advogadas. Dessa forma, o ministro implica que, para que seja cumprida a liminar para a reintegração do direito à propriedade, é necessário que todos os tribunais criem o que é chamado de, abre aspas, comissões de mediações. Fecha aspas. Essas comissões seriam necessárias para diminuir os conflitos fundiários, explicam as advogadas de forma a mediar a situação.